a família, que é Mano Gangster, estou aqui a passar num instante, muito rapidinho. quer tentar passar uma mensagem de alerta aos jovens angolanos de no do Mar do Leste. Há uma campanha que está a crescer a nível das redes sociais, cujo teor dia 15 de abril, Marcha da Juventude em Apoio à Paz, a ser realizado pela JMPLA e com dinheiros públicos. Eles querem que vocês apareçam nessa marcha no sentido de encherem as ruas de Angola, que é para vender uma grande imagem no mundo que os jovens defendem a paz de Angola e são a favor do João Lourenço. Jovens, ninguém vá nessa farsa. Olhem os estragos que as chuvas criaram dentro dos nossos lares. Eles estão nas suas casas nos condomínios. Eles querem te mobilizar, você quer é para entrar para essa campanha. Que é para eles vender uma falsa imagem ao mundo que a juventude angolana está com o João Lourenço. Os filhos deles estão nos Estados Unidos da América, estão em Inglaterra, estão em Portugal, estão em França. É você que ele te acha como um gado político, como massa de manobra, que ele quer te puxar. Você que sofre, você que é humilhado, você que se formou, tem canudo, tem beca, tem certificado de um curso técnico profissional e não trabalha desempregado por causa da incompetência desses indivíduos aí jovens não se coloquem nem usem essas camisolas não vão às marchas que eles querem mobilizar da cabine do GUNEN faço aqui um apelo da cabine do GUNEN, mano, vamos disseminar a mensagem nenhum jovem se coloca nessa marcha de bandidos essa marcha que há lucros para os organizadores estão tá, a mexer nos cofres públicos e vão meter dinheiro nos seus próprios bolsos que é para fazer o teatro o que vai acontecer de facto é teatro Paz de que é? Qual apoio, apoio de quem? Qual é o presidente? Se ele próprio chama os jovens de Lúmpenos e drogados, ou está precisando de jovens, nenhum jovem mete o pé. Dia 15, se tivermos que ir para uma marcha, vamos para a marcha do MEIA, movimento estudantil de Angola. Aí sim está certo. Aí faz sentido. Agora, se meter na marcha da JP lá, meu irmão, não seja cúmplice. Ainda que te pagarem, recebe o dinheiro, mete no bolso e filma mesmo, diz, olha, me pagaram, estou aqui, que é para a gente desmoralizar, porque eles vão querer se aproveitar, comprar a tua consciência naquela circunstância, e você vai para a marcha deles, a marcha está grande, está suntuosa, e vender a imagem que a juventude marchou em apoio da paz, em apoio ao João Lourenço, não, não, não, não, não, recebe, mete no bolso, se filma mesmo, dizer, olha, me deram dinheiro, eu não vim aqui, porque queria, entendam, vamos cuidar dos espólios, que sobrou nas nossas casas por causa da chuva que até é uma bênção divina. É a Deus na qual devemos levantar as mãos e continuarmos. Família, não se coloquem, jovens, nessa marcha do empelar Não vão lá. Não vão. Porque na hora de roubar, viverem as benesses, eles comem com os filhos deles. Não é com vocês. Os filhos deles têm futuro garantido, estão estudar lá fora. E nós estamos aqui na miséria, na sarjeta. Paz. A família que é malugânica, estou aqui a passar no um instante, muito rapidinho. Quero tentar passar uma mensagem de alerta aos jovens angolanos da cabina Guneno do Mar -Leste. Há uma campanha que está a crescer a nível das redes sociais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 aí sim tá certo aí faz sentido agora se meter na marcha da J. Tempelá, ma normal não seja cúmplice ainda que te pagarem, recebe o dinheiro mete no bolso e filma mesmo, diz, olha me pagaram, tô aqui que é pra gente desmoralizar porque eles vão querer se aproveitar comprar a tua consciência naquela circunstância e você vai pra, pra, pra marcha deles a marcha tá grande tá suntuosa